É mais ou menos há cerca de 4 anos, uh, fui experimentando durante 2 anos, que antigamente todas a avó, a mãe faziam, e então iam contando a ah, minha avó, a minha mãe faziam assim, e depois ficavam deste jeito e daquilo, e eu ia tentando, conforme o que eu dizia em tentando aperfeiçoar. Uh, quando achei que o resultado já estava satisfatório, Resolvi então dedicar-me 100% às cavacas e aos pelinhos tradicionais. Era feito no verão, porque tinham que ser secas ao sol, porque leva a barra, mas tem que ser seca. Antigamente era só ao sol, em cima de caruma. Era muito giro, pois vinha aquele cheirinho agradável quando a gente saía à rua e lá estavam elas ao sol todas branquinhas em cima da caruma. É, ovos, azeite, aguardente. Leva um bocadinho de sal, por dentro leva uma parte só em gemas e depois a, a parte das claras Então a gente utiliza para bater em castelo, adicionar o açúcar e ficar aquele creme branquinho, que é aquilo que, depois, que a gente tapa por fora, para ficar é em Põe uma colherzinha e a massa tem que, ou seja, não pode expandir, tem que ficar ali, tem que ser a consistência com que não espalhe. Tem que ficar ali assim, aquele montinho, depois começa com o calor, cresce tal ou só, parece que fica assim toda inchada, assim toda. Parece um balão a encher. Acompanhar, não gosto de acompanhar com nada. Gosto só de comer simplesmente a cavaco, ou por sobremesa, ou em qualquer altura ou qualquer ocasião.